Sim. Opa, alô! alô. Opa! Ah, salve alô. galera, v vamos de gameplay, todos prontos? O TF pode controlar o wave nos primeiros levels, véio. Cuidado pra não tomar dive, o level acho 4 que... com o TP, mano. Tem é bom mid, né? level 2. O da é, ou dá pra fazer tem um teasezinho, 3 né? campos mid, né? mid também. Eu ainda acho uhum. que o Revolt faz 3 campos e vem mid. Se bem que 3v3 três, três bots, o cara tem Diana, velho. Fraquinho também. Mas minha preocupação é esse top aí, velho. O Riven contra Camille, João querer ficar trocando. É, o TF vai ter pressão, mas qualquer coisa ficou pronto pra dar TP nessa luta aí. Ah, Eles tão tá dando list bot, viu, velho? O cara tá fazendo pra cima. A melee não tá top, né? É, tá aqui, tá aqui. Tão dando list bot mesmo. Eles assim. tão fazendo pra cima. A gente vai ter pressão bot. Comecei a trocar ah, tá com o ah. mid aqui já, é, deixar é um velho. Tenta que um pouco o tá. fazer Tá. Ah, ele, ele quer puxar full, essa daqui vai ser pra guardar. Provavelmente guarda top, ah, é. é vai guardar top, eu volto. Passa o level nosso já. ele vai guardar essa galinha. Guardou galinha. Caralho, olha de o arde que ele colocou, velho. Ele colocou, é, ele foi deep. é tem muito tempo. Só pego pressão aqui, tá? Vou jogar em 3 aqui no bot da revolta. Você não precisa pegar pressão agora, tá? Você pode jogar slow, wave. É, eu vou estacar a wave aqui pro escanto, tá? A gente luta. Tá. Cara, eu consigo. Eu consigo utilizar a Diana, se você puxar. Cara, sim, eu vou ficar pronto pra TP, depois posso curtir. Pode TP, PP, eu não vou ter o Ash pra você, tá, Tim. Tá, eu vou puxar full isso aqui. Eu vou entrar com você. Tô indo, revolta. Tô subindo pelo rio. Tô indo, tá indo, tô indo. Eu chego primeiro, eu chego primeiro. Se ela fechar pra cá, eu mato. Tá morto, tá morto, tá morto. Vamos resertar o Gador. Ih! Desistiu da vida esse. Ah, vou ter dá que pra pegar o Angabot ou. Eita rebote, porra, o cara. Fecha por cima, fecha por cima. O cara é muito bom. Bota ah. o bot, bota o bot. Você mata? Ai! Boa, boa. Tá, vou dar base. Nice, nice. Eu vou estar com uma Ward aqui. Boa, boa, boa. Cara, eu vou dar TP mid pra manter a pressão, velho. Não, eu vou guardar meu TP pra dar match na ult dele, não é vocês? Vou gastar não. Oh, só não sei se você vai conseguir pegar o escândalo bot. Vai, leva vocês e o bot lá. Eu pega, Pega, eu tiro ele daqui. Tá good, tá good. Oh, acho que a Diana vai vir direto pro bot, hein, ô. Oh. A Diana tá aqui, a Diana tá aqui. É, e vai ter muita eu way pra eu pegar a revolta. Diana bot side. Mano, eu vou a ficar. O cara deve estar no escândalo, tá? Eu vou poder ter oh. para daqui a pouco, véi. Ó, oh, o TF desceu bot side. Eu só espero o team, só espero o team. É, só é. Espero Joga no meu tempo, velho. Eu tô olhando a hora do mid, velho. Tá, eu vou lutar o cara tá mid. Ruim, Tem que tocar o Hulk, pai, tô sem F. Tá, na próxima, próxima vez eu vou poder ter lá tá? Posso ter lá posso ter lá já, posso telar ah, já. Nada que a Camille vai dar bela vai ter tempo de TP, tá? O TF também vai ter ah, lá. não vai ter nada, não vai ter nada o Tá, nada. Ah, tá suave. Vou, um vou dar B. Peguei visão aqui. Vou clame-me, acho que não sei que vou dar B. Ó, Genobot, bot Level 3 ainda. Ele vai ter 6 na suave ou, Tim? Ah, na próxima. Na próxima ele pega 6. Eu vou dar base e ficar pronto pra dar match no level 6 dele. Aí ele vai me cancelar, velho quer pegar esses Drake? Ou... Não, o eles não livram top se eu tiver pro mid agora, velho. Ô Slise, o Tev vai pegar seis agora, velho. Fica saudável aí. Eu vou ter que pegar ah. o mid ainda. É, dive top isso, tá? Calma que eu vou, pe... eu vou pegar essa wave e posso ter lá, ô Slise. Só não toma. Ó, oh, tô aqui. Tô pronto, aqui. tô, tô aqui. pronto é pra TP, do... tá? Tem ward Slise, do... tem ward Slise. Ward Slise. Ward Slise. Ward Slise. Ward Slise. Pode ir, pode ir, pode ir. É nosso, é nosso, é nosso. Ela não flash, ela não flash. Ela não flash, ela não flash. Olha esse cara aqui. Eu não consegui, não consegui. Também não vou não. Eu tô, não eu tô não cortando não. ele pelo mid aqui. Tá, eu vou lá nele, eu vou lá nele. Tirar a luta, em volta do mid agora, mano. Eu posso puxar fundo punha e subir já, tá, guys? Passei, passei, passei. Eu pego, eu tanco, eu tenho. Uhum. Claro, vamos dar uma volta. Boa, oh, ah, ah, boa, boa. Eu dei hover e vou resetei, tá? Ah, é. vou querer fightar, tá? Vão querer fightar com o time do Tep. Né? Uh, Porra. Tô tô é o tempo pode Eu tô tentando, velho, eu tô tentando, velho, mas, mas esse dragão Compra tempo, compra tempo, eu tô ah, vindo é aqui. É deles, é deles, é deles. Ah, deixa, é deixa, deixa. deixa. Eles nem viram dando base, foi maluquice deles, velho. Esse Tep tem flash Não, Não, Não, não, não. Aceita. Eu consigo puxar top e falo mid de flash. Eu vou frisar o wave, então, a próxima. Qualquer coisa em volta do mid é nosso, mano. Ela tá estancando muito wave aqui. Tá, vou ter que puxar mid então, vou puxar. Ô, Sliz, eu vou pegar o tiro TF, consegue lutar top? Sim, sim, sim. Peguei o tiro TF, tá? Tá bom, tá bom. Ai, o Nautil. Tinha que flashar aqui. Ô, eles deram um overbot, tá? Eu tenho ult, eu tenho ult, eu tenho ult também. Tem ult também. Pode, pode. TF sem flash, TF sem flash. Step, tap, tap, tap, f. Cariça depois, cariça, cariça, Ah, eu gastei meu dá errado. Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não tenho nada. Ou dá. Esse tap é isso? Oh, Revolta, vamos nela aqui, vamos nela aqui, dá pra ir, ó. Oh. Puxei mid, tô indo, tô indo. Adianta, é a Diana. Diana, oh, Diana, Diana, Diana, Diana, você falou, não? Calista, Calista sem calista, Spell, Calista sem Spell, cala, cala. Fica junto, boca, fica né? junto, fica junto. Calista, Calista. Camilo sem flash, Camilo sem flash. Mata na out, mata na Fica junto, fica junto. Junto, junto, junto. E aí, querem fazer? Eu tenho smite. Eu tenho smite. Dá pra fazer, dá pra fazer, dá é. fazer. Fighter bot tá é aí. muito bom, tá, guys? A carícia tá sem summers. Tá, que vocês podem fight, fight, tá fight, tá pode fightar. Vocês podem que eu tenho PP, tá? Botar na luta bot. Tem pressão mid também. Tá, não, eu, vou tá, tá de, né? eu vou precisar Eu vou precisar do blow, revolt. Eu vou tentar não, tonetinho. Safe, safe. Eu lutou o bot, falta 40 segundos o bot dele. Tá dando Top agora. Preciso desse blow, revolta. Consegue dar agora? Consigo, consigo. É, eu preciso desse blow aqui, velho. A carícia tá estacando o bot, eu queria fightar alguma coisa com mid aqui, velho. Acontece, peguei meu 8 também. Cuidado no TTF, ele vai ter agora, velho. Mano, já, já, já, já vai acabar a barricada, viu? Oh, eu, já acho que boss, ele já está eu acho que a gente tá passando no mid. Ô, oh, vem pelo mid aqui, é isso que eu ia falar, velho. passei pelo mid, eu vou guivar bot e a gente usar outro mid nessa, pode ser? Ah, não, acho que só puxa a mid. Ah, a mid olha, pode... olha isso aqui, olha isso aqui. Ah, vou... a ah, muito, é, a gente luta muito, a ah, gente luta muito. Ó, pode pegar. Camille sem TP, guys. Nice, nice. Tá vai querer ultar, pá. Eu tô aqui. Pô, vamos daivar, vamos daivar comigo aqui, velho. Vou pegar o tiro do alto já. Ele vai sair, vamos indo, vamos indo aqui? Bora, bora, bora. Passei, passei. Mano, aquela é aí. Ó, meu, ultou. Mata a Diana. Jogo, joga junto, tu junto, junto. Matei aqui. Tô voltando, tô voltando, tô voltando, tô voltando, matei dois chegando, aqui. A, tá a gente Tudo, ganha. Olha ele entrando aqui, olha ele entrando aqui. Junto, uh -huh. junto. Tô indo, tô indo, pode ir, pode ir. É nosso daqui. Vamos ficar jogando no tempo do team na side, mano. A gente só dá pra ficar dando shadow pra ele, tá ligado? Vamos tentar abrir aquela torre do top lá. Fica é boa. Vai mid, né? Vou, vou, vou. Mid muito low, quase matei. Errei o gelinho. A gente pode até forçar um dive aqui, hein, vai por trás já e volta? Uhum, -huh. já tô indo. Vamos forçar. A TF aqui, não? Ele tá no sem ult. Eu preferia dive mid pra. Ah, a gente só pressiona vai aqui. Vai, vai nele, vai, vai nele, vai, vai nele. Vai Volta, pode ir nele. Uhum. Então, Caiu muito rápido, Zalto, com a arma boa. Tá. Ó, Diana por cima, Diana por cima. Cuidado. Engage mid, engage mid. Engage mid. Relaxa pra trás, pra trás, pra trás. Tem um heal pra você, Bond. Tem um heal. A gente ganhou. Oh, Ó, peguei, peguei, você, peguei você. todo mundo. Ah, bora, bora, bora. Vem, irmão. Tô matando aqui todo mundo. Matei, matei, matei o TF. Nice. Tô de boa, boa nice, nice, nice Um minuto para alto, guys, eu vou puxar bot ali Como é que fica a Simon, tu vai onde? Eu queria top, tá arregaçado Eu queria que o top, mano Eu vou lá, Não, eles tão juntando mid, mano Ah, mid, mano. What the fuck? a Diana tá pro bot, não vai ter play top, não Ah, a Diana mid, a Diana não tá. O TF também pode ir tá, É, eu vou precisar de um cover aqui, rapaziada TP. Ah, tem? Ah, então tá suave, tá suave o TP eu já fico suave Camille, eu tenho um Shield bom, boa, tem um estilo de boa, Camille, Camille, Camille, Camille Caralho. Cara, vou ter TP aí, eles estão chegando. Spaw o TEPO, Spaw o TEPO. Eu TEPO, TEPO, tepo. Tp, tp, TP, TP, A gente ganha. Tem TPs, Lizzie, Lá? Matando o Kalista. Mata ela da TP. Caralho, velho. Mata, mata aqui, mata aqui? Matei Kalista. Mata aqui, hein? Mata aí, Kalista. Tá. Tá. Só, só puxa ah, Tá certo. só puxa a bot, guys. Só puxa a bot. Tá muito me... longe de você, só em Abed isso. Guys, não pode falar no pause, tá ligado? <risos> É sério que tem isso? Que não pode falar no pause? CBLO é tem. Você tira Caralho. até a mão do teclado e do mouse, pô. Mano, eu, eu, eu confesso pra vocês que em 2016 a gente tinha tática, porque tinha muito pause nos nossos jogos, aí tipo assim. A gente, a gente. Mano, eu, eu olhava pro Tokers, ele dava, ele piscava assim, fazia tipo um bagulho com a cabeça e a gente já sabia, tá ligado? Cara, aí, sim, porque aí vocês estavam a outro nível já parado, mesmo. <risos> aí começaram a taxar a gente, aí a gente teve que parar. O PH descobriu. Tipo, eu lembro uma época que se, o Eze e o Zirig, eu acho, brincaram de Jockin' Pô, os caras já ficou. Mano, já tinha ele falando que não podia, é. caralho. Causando usando <risos> o deles. Os livros pegam o jogo inteiro, eu sai, oh, Tô trocando com o cara aqui, tô trocando com o cara aqui. Peguei? Ah, não toma dano esse maluco. Ele não morreu, velho. Eu vou dar base, eu vou dar base. Top, tá véio, velho. Flash, flash TF. Vou levar velho. essa torre top. aqui que tá fazendo hora extra. Aham. Uhum. Uhum. Sim, sim. Ah, mesmo. Ai, meu Deus. Tá isso, tá é Eu editório. Consegue ir, consegue ir, vir pra cá? Tem eu tenho o Eu tenho flash, tenho, tenho, tenho, tenho flash, tenho, tenho flash. Tá falando, vai falando. Eu chego, tá, guys. Glow, glow, glow. Morri, morri morri, morri, morri. Vai dar merda, velho. My bad, velho. Eles tão vindo, eu vou pegar o tiro do Nautilus aqui, tá? A a visão, perderam a visão. Tá saindo, tá Vamos virar, guys? A gente vira. Eu posso virar, virei, virei, virei. Virei, virei. A Camille não é. Aqui, aqui, aqui. A Camille oh, vai. Ó, o jeito morreu. G lugar, não para, não cheparam. Deixa aqui, eu deixa aqui, eu deixa aqui, eu deixa. Ah, kill. Ai, não deu, foi mal. Tô de beijar, <risos> tô de beijar, tô de beijar, velho. Pareceu aquele queijo em cima, né, no CBLOL. <risos> Ô, aquele dos cara começou a gritar <risos> pra deixar aqui pro TT, mano. O robô começou a gritar, deixa aqui pro TT, deixa aqui pro TT. Eu dei o um queijo ali, sabendo que o timer tava errado, foda-se. Se eu tivesse meijado, eu não ia deixar, não. Eles é, vamos jogar esse Barão Mano, joga, é, né? joga duas lanes, tá? Contra a Camille. Mano, tá cara. Não, vamos mid-top só, foda-se o bot. Ih, esse cara aqui tá errado, não? Tá errado, tá errado. Tô indo, tô indo, pra mim. Eu vou ter para pra ultiar já. Minuta, minuta, minuta, minuta. Ó, ó, tá ali, só que ali, só que, ali, só que ali. Ó, oh, mata os dois, mata os dois. Aí, ah, a minha tela fica toda torta com essa porra de ult, velho. Wave top, wave top, Ó, peguei. Tira. Ai, que crime. Vai, Não, Não, aqui. Tem um, dois, é. tem dois, tem, dois para... tem um. Para. Ah, Ih! Tem um, Sai deitado, sai deitado. Mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, que isso? Mata os caras, Balt. Não vai Sua dar. Como assim, pô? na ele. GG. <risos> vira, vira, vira no meu CC. Nossa, tá preso. Nossa, Tinha. Tá preso, tá preso, tá preso. Tá preso lá, ó. Caralho. Toma, oh, Pio. Ô, Diana, tem ult, um, eu vou flechar o Tá, tá, tá. Ih, vamos matar esse cara aí. Ó, esse Diana, de bobeira. Cadê a cadê a Ó, ah, tira, tira o zero, tira o barra zero dele, tira o barra zero dele. Ajudou, Ai. ajudou. Aí, tira meu barra zero. Ajudamos, ajudamos, ajudamos. Pelágio. Boca, boca, boca, boca. Ó, meu Nossa, time, cara. cara. Vou embora viado. Dale. Sim, levanta a pipeta agora hein. GG. Yeah, yeah, yeah.